E aí, gente! Vocês estão bem? Porque eu toda daí? sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E dessa vez aqui vamos trazer mais um vídeo de como foi o pior cenário possível do Supremo. Dessa vez com o nosso querido Albedo Supremo. O que foi que aconteceu lá? Ele virar esse monstro aí inteligente? Vamos descobrir o vídeo de hoje. mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Primeiramente, a gente tem que levar em conta que aqui é o próprio Albido que está na forma suprema e não uma transformação dele. Porque a gente sabe, né? O Albido ele é um galvaniano. Daí ele se auto-evoluiu aí. Então a gente poderia pensar assim: só uma hipótese, entendeu? Não é nada confirmado, nem, nem teoria a gente pode chamar isso aqui, mas essa é só uma hipótese mesmo. Que pode ser que o dele tenha programado para ele ficar daquele jeito ali, do jeito que ele quer, né? Porque não, o Albion é inteligentão e tudo mais, manja aí das programações. Porque eu acho que tipo, se fossem outros Galvanians eles não iam evoluir pra ficar nesse jeitão aí, que nem o Albion, entendeu? Ele mesmo que deve ter feito pra ele ficar assim. E lembrando, né, que se fosse o Massa cinzenta supremo, com certeza ele não seria desse jeito porque, como eu expliquei no vídeo anterior, os ágeis supremos do albido são diferentes dos ágeis supremos do bem por causa que eles passam por piores cenários possíveis diferentes. Se vocês querem ver a explicação mais concreta disso aí, clique no card. Bom, mas vamos teorizar. O que foi que aconteceu nesse pior cenário possível para o albido ficar desse jeito? Bom, se fosse o pior cenário possível do massa cinzenta, né, do bem, apenas o planeta Galvan Prime, né, o Galvan Mark II também pode ser chamado assim, seria afetado e isso ia causar aí, o pior cenário nos galvanianos. Já no caso do Albido ia ser diferente, porque ia ser uma coisa que ia afetar universalmente, né, que o universo ia ter alguma coisa, tipo, vamos supor que algo semelhante à invasão dos soberanos, né, que lembrando que os soberanos que invadiram lá, destruíram Galvan Prime, que foi reconstruído um pouco antes da batalha final parte 1 No caso aqui no pior cenário Galvão Mark II estaria ferrada Assim como o resto do universo Eles estariam contando com a inteligência dos galvanianos Inclusive a inteligência do Azimuth Só que assim, vamos fazer assim Como é um pior cenário possível O Asimuth, ele iria, iria morrer Sim, ia acontecer algo ali que o Azimuth não ia conseguir evitar Ele acaba morrendo então eles precisariam de um outro líder, né? um outro, vamos dizer assim, primeiro pensador, já que não tem mais o Asimuth. Então esse carro seria ocupado pelo próprio Albido. E o Albido, na né? realidade, ele é muito, muito inteligente, mas claro, ele não chega à inteligência do Asimuth e tudo mais. E sempre foi esse propósito dele, né? Ele superar o Azimuth, e nesse cenário ele teria. E essa seria a motivação dele, né? Esse ódio que ele tem pelo Asimuth seria a motivação para ele evoluir e ficar cada vez mais e mais inteligente. Né? E também seria a parte dele que ia vir a né, negostrar dessa a evolução, aí ia passando essa evolução de geração em geração. Ia começar do Albido, né? E como o DNA dele a gente sabe que ele é corrompido os galvanianos que fossem descendentes do albido, eles também teriam essa corrupção, iam né, nascer com o olho vermelho e tudo mais. Inclusive o próprio fato do albido ser doidão daquele jeito, né? Ele ia querer ser um ditador logo ali, ia comandar a bagaça toda lá e querer mandar nos outros galvanianos. E a sua descendência também ia ser do mesmo jeito, ia ter os, os mesmos ideais do albido. Só que assim, o albido, né, sendo inteligente do jeito que ele é, ele ia ter os seus planos. Por exemplo, ele ia ter o um plano assim de ficar imortal, que a gente sabe, né? Que no pior cenário não tem isso, né? Eu já expliquei no anterior que o Zayn não fica imortal, mas... O Albedo, de uma certa forma, ele ia usar uns hacks ali para ele ficar imortal. Entre as, vamos dizer assim, né? Porque o corpo dele mesmo, né? Ia morrer. Mas a mente não. Por quê? Porque ele ia fazer uma coisa semelhante ao que os Scare faz, né? Single String of DNA. Né? A consciência do Ectonoreto consegue sobreviver através de uma única fita de DNA. No caso do Albedo, ele ia fazer uma coisa que o pai do Asimuth fez. que o pai do Asimuth aparece lá, uma aparência mais jovem do próprio Asimuth, certo? Bom, aquilo ali é porque a mente é do pai do Asimuth, mas o corpo não. Do mesmo mesmo jeito o albido ia fazer. Ele passa na sua consciência, né, para seus descendentes, e tudo mais. ou seja, os descendentes dele seriam ele mesmo de uma certa forma. Então, até chegar lá, até chegar aos um milhão de anos, ia ser o próprio albido que ia estar lá. Eu sei que os eles vivem muito tempo, né? o Asimuth, ele tem aproximadamente 1.700 anos E o Dawen fala que ele nem é o galvaniano mais velho Então mesmo nesse caso os eles vivem muito tempo, mas mesmo assim eles não vivem um milhão de anos, né? acredito eu Então o albedo dele tem esse plano aí E outro plano que ele teria também para ajudar todos né? nessa crise aí universal que estava acontecendo seria reviver os seus predadores naturais, os omnivoraços, né? Para em vez de eles serem seus predadores, seriam uma ferramenta e iria bustá-los, bustar os seus poderes, né? Transformando eles em ciborgues, utilizando as máquinas para eles ficarem bem avançados. Esse seria o plano inicial do albido para ajudar nessa crise aí, nessa invasão que estaria tendo no universo. que estaria causando esse pior cenário. Só que acontece, o albido... Nunca sonharia que essa ideia lá na frente ia dar errado, né? Porque ia ser uma constância, né? Que ia passar vários, vários anos, vamos dizer assim, uns 100 mil anos, né? Que tá tendo esse negócio aí. É Que ia ser uma ideia provinda do Albedo, só que os outros galvanianos eles iam desenvolvendo. Porém, os demais galvanianos eles iam cometer alguns erros de cálculo e tudo mais. E a ideia não ia sair do jeito que o Albedo queria, né? Ele ia ficar com raiva dos demais galvanianos por não terem conseguido concluir a sua genial ideia, seu brilhante plano. E o que, é que ele iria fazer? Ele iria usar esse óleo de ter falhado, juntando com o óleo que ele tem do Asimuth, né, de querer superá-lo e ficar mais inteligente. Ele usa essa motivação para se desenvolver mais e mais, ele ia se desenvolver mais do que os demais galvanianos que também iam estar se desenvolvendo, evoluindo, se adaptando né, com o pior cenário. Até que com o passar do tempo do Albido evolui tanto e tanto, ele fica com o cérebro maior de tanta inteligência, né? que é aquela frase que o Artrópode fala. Está insinuando que é mais inteligente que eu porque sua cabeça é maior? Não, eu insinuei que sou mais inteligente porque meu cérebro é maior. É, o cérebro dele tá com muita massa encefálica. E uma coisa, em relação aos demais galvanianos, eles iam ter um ódio do albido. Por quê? Porque eles sabem, né? O passado do Albido, tudo mais, tudo que ele fez. Né, eles sabem que o Albido ele não é flow que se cheire. Então com o tempo sim, iria existir uma rebelião dos galvanianos contra o seu líder que é o albido. Ainda mais que ia chegar um ponto que o albido ia ficar tão inteligente que o cérebro dele ia ficar grande assim de um jeito que o albido perdeu o equilíbrio e ele ia simplesmente cair. Daí os demais galvanianos iam aproveitar isso, né, a queda do albido, para começar a rebelião. E essa rebelião ia ser muito importante para a evolução do albido. É pela pressão dele ter que enfrentar Vários da sua própria espécie Que se rebelaram contra ele mesmo Ele iria se adaptar e despertar O poder que tinha dentro da sua cabeça Que ele adquiriu com esse tema né? Porque mais massa encefálica Significa que ele teria mais poderes psíquicos então ele poderia utilizar uns campos de força para se defender dos galvanianos. Essa pressão também daria a ele o desenvolvimento de criar um terceiro olho né, para uma visão mais ampla. E também através desse terceiro olho ele disparar uma enorme energia né, que estava acumulada no seu enorme cérebro. E cara, essa energia é uma energia muito mais, muito poderosa. Você que pensa que o galvaniano supremo não é um dos supremos mais fortes, você está errado porque ele é sim. Cara, o Albido Supremo, utilizando esse raio, ele derrotou vários aliens do Bem. Derrotou o Gosma com um golpe, o Mega Olhos com um golpe, o Glutão, cara. Que o Glutão, com 10 anos, ele engoliu toda aquela, aquela energia, ela é mais forte do que o Sol. Daí, em um universo com 16 anos, o Glutão Puro não conseguiu suportar a energia do Albido. Pra você ver, cara, a energia do Albido ela é muito mais poderosa do que a energia que é mais forte que o Sol. Entendeu? Então esse é o um nível que o albido ia chegar nessa evolução E outra coisa que ele teria também seria através da, da tecnologia que ele teria ali Se ele desenvolver o seu próprio overcraft né, que não seria natural Isso é óbvio né, ele iria mesmo construir para ele poder voar ali de boa E seria isso que ia acontecer, essa é a evolução do albido no pior cenário possível comentar o que você achou, se você gostou aí desse pior cenário. E é uma pena, né, que o Massa Cinzenta, ele não tem né, a forma suprema dele, aqui a gente fez a do Albido. o Massa Cinzenta teria um cenário diferente, mas como não tem, é o Massa Cinzenta Supremo, infelizmente, a gente não vai fazer. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!